Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer um bate-papo aberto agora a respeito de como você poder, você poder ser quem você é e encontrar a sua luz de fio de túnel. E aí talvez você possa vir a prosperar, ter aquilo que você deseja. Observem aqui atrás, tem aproximadamente mil livros. E a maior parte deles eu li inteiro. A maior parte deles eu li, alguns eu li várias vezes. uma, né? três, quatro vezes cada um. E o que acontece é que nós saímos buscando atrás de algo que dizem que funciona. E funciona, mas funciona para quem? Para a pessoa que escreveu. A mesma coisa eu, eu falo muitas coisas aqui em que pode ser que algumas pessoas consigam fazer e seguir, outras não. Outros olham assim, ah, esse cara aí é babaca, esse cara aí é bobão, esse cara está falando errado, isso não funciona. E é um fato. Então os meus ensinamentos vão servir para algumas pessoas e para outras não. A mesma coisa acontece com todos estes livros. O, o maior desafio é que todas as pessoas pensam que prosperidade é ter dinheiro. Prosperidade é ter vida boa, ter é, uma boa casa, um bom carro, viajar, passear, ter um casamento bonito. Então, na verdade, é uma boa você pensar nisso, é um sonho. Né? É uma, uma coisa lá na frente que faz com que você viva bem hoje. Então, você tem um objetivo de vida. Mas... Isso também te prende naquele objetivo e você às vezes deixa de viver o agora. Onde eu quero chegar com essa conversa é, o mais importante de tudo é você ter coragem de ser quem você é. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, é porque ela tem medo do julgamento das outras pessoas. Quem tem ansiedade, tem medo da, do futuro também. Né? Fica aquele medo lá, será que vai dar certo, será que não vai dar certo. Então, tem várias coisas que tiram a nossa plenitude. Não deixam a gente ser quem a gente quer ser. Nós não conseguimos ter uma identidade nossa. Né? É, ontem eu fui dentro da reunião do BNI e fui lá com o um chapéu de Papai Noel. Alguns devem ter visto meus vídeos aí com o papel de chapéu Noel. Cara, entende? Fui, simplesmente, mas para mim era um desafio. Em épocas passadas eu não que E as pessoas não dão bola. Nós damos aqui alguns exercícios é, diferentes dentro da nossa academia. Na academia né? Nós pedimos para a pessoa ir lá no meio da rua e movimentar e faça xixi na calça. O oh, que, que é isso? O cara quase morre. É um chilique. E na verdade, por quê? Porque ele tem medo do que as pessoas vão pensar. Então, para que você possa começar a realmente crescer, realmente fluir no universo, você tem que ter a coragem de ser quem você realmente é. No começo a gente faz um monte de besteira. Porque a gente pensa só na gente, aí ofende o outro, magoa o outro. né? Diz, ah, vamos lá no baile. Diz, não, não vou lá, não quero, vou pensar em mim. Ah, tudo bem, é uma maneira. No começo você vai fazer isso. Mas com o passar do tempo você vai aprender a dizer não sem magoar o outro. Ou talvez até você vá lá neste baile ou em algum outro lugar para agradar ao outro, mas você sabe que você não é aquilo. Então é, quando a gente assiste propaganda, quando a gente assiste, quando alguém vem te dar ideias, eles estão a todo instante querendo que você haja segundo um padrão que é o deles e que eles consideram importante que a gente não é. E aí a gente às vezes tenta agradar o outro e deixa de ser a gente. Né? Porque às vezes considera que a gente... A, a, a, nós nos consideramos meio bobos e tal, porque eu não consigo fazer isso. Eu prometo que vou ler um livro e não consigo ler um livro. Né? Para mim, ler alguns livros aqui foi muito difícil. Um chute no saco, alguns que eu levei tempão para ler. Mas depois que eu comecei a aprender, eu li. hoje eu já não leio mais tanto. Então o segredo é comece a ser quem você é. Comece a, re, a observar como você funciona. As emoções que chegam em você. As emoções negativas são o maior problema do ser humano. É, é, o medo, a vergonha, a raiva, a timidez, a insegurança. Todos eles sabotam a nós, mas todos eles geralmente vêm com relação ao que as outras pessoas vão pensar, o que o mundo pensa. Então, quando você conseguir pensar mais em você, não é se pensar mais em você egoísta, não é ir lá num restaurante e pegar a melhor comida quando está acabando pegar o mar. Não é isso. Pensar em você significa que você passa a ser autêntico. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo e faça exatamente. Sem estar preocupado com o que os outros pensam ou não. As pessoas do N.A. tipo 3 são as pessoas que ficam ricas. Então elas não estão nem aí. Em termos de negócios, eles fazem aquilo que é bom para eles e não importa o que o outro vai pensar ou não. Eles só fazem o negócio que eles ganham. É mais ou menos assim que nós temos que agir em outras áreas. Cada um tem o seu segredo. né? Eu vou começar a colocar vídeos aqui onde você vai descobrir como funciona cada um dos n e quais são os... O que é que você tem que trabalhar para que você possa ser você. No momento em que você encontrar teu eu verdadeiro, tudo vai mudar, você vai enxergar o mundo sobre uma outra forma. As pessoas vão te admirar mais, as pessoas vão te amar mais. Você vai se tornar uma pessoa importante, porque você vai estar sendo autêntico. O nosso subconsciente percebe quando a outra pessoa está sendo falsa. Então, a partir de agora, seja quem você é. Vai dar trabalho no começo, vai errar um monte. A gente vai ter vontade de desistir, parece que nada dá certo. Né, da impressão que a gente ofende todo mundo. É assim no começo. Mas depois as pessoas vão te entender, vão te admirar muito mais. Pessoal, um grande beijo no coração de vocês. Né, dá um like ou dislike nesse vídeo aqui. Assistam o nosso site, nosso Instagram e nosso Facebook. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Tchau! Fui!